Oi gente, tudo bem? Estamos aqui na plantação do sítio Engenho Verde, em Colombo, no Paraná. E a gente teve que tomar uma decisão assim um pouco, não diria assim um pouco drástica, né? Mas uma decisão difícil, né? Uma decisão difícil aqui pra gente. Meu marido falou assim, Rô! Oh, Vem aqui que a gente precisa conversar. Precisa ver uma coisa. E aí, né? A gente decidiu, então, é, fazer isso que a gente vai mostrar agora para vocês. Tá bom? Vamos aqui. Estou perto aqui do plantio. Lembra, tem um vídeo. Eu vou deixar ele aqui para vocês verem como é que tava o o plantio, esse plantio né, e como é que tá, que vai ficar, porque o, mora, o morango não, o figo e a mora não deu certo, a gente teve que optar por um, porque a mora ela é bem vazura você tem que controlar muito, senão ela toma todo o espaço né vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês Vamos lá ó lembra que eu comentei se você for ver esse vídeo ali ó que a gente fez tiramos aqueles palanques grandes colocamos esse aqui né ó de um lado e do outro da mora e prendemos elas com o fio, para elas não caírem em cima do figo, o figo já tá aqui ó, mas gente não adianta, tem lugar aqui que você não consegue manejar, e aí, eis o título, né? ou ela, ou eu, ou o figo, <risos> ou a mora, não vai dar para gente ficar com os dois, nesse espaço aqui, tá? Ó como é que ela tá, ó. Tá abafando muito, ó. ó. Vem saindo esses galhos, gente. E o figo tá sofrendo já aqui, ó. E aí, como é com espinho, ela vai entrando e vai acabar machucando o pé de figo. Né? Então a gente não vai conseguir ficar com os dois aqui, não. Vamos, ó aqui, ó. Olha como é que tá, a situ... olha a situação, né? A mora aqui, o figo aqui e ela vai tomando conta. Então, a gente vai ter que tirar todos esses palanques aqui que a gente tentou fixar a mora aqui pra ela não cair em cima do figo mais. Ela vem por baixo aqui, ó, tá vendo aqui? Essa aqui saiu do controle e assim tá muitas... Então a gente vai ter que tirar todo esse esses pés, todos os pés de amora, para tá cuidando melhor aí do desse figo, né? Ó, ela vem, ó, vem, que vem, aqui. Ó, aqui, ó, tá vendo o figo ali, né, então não, não tá dando certo, ó, então a gente tem que cortar todo o fio aqui pra tirar todos os, os palanquinhos aqui, ó, que tava segurando, ó, gente, a situação aqui, ó, né, Olha que pezinho de figo, <risos> coitadinho. Tem amor ainda, tem. Mas o figo, gente, a gente tem que dar, tem que dar uma atenção para eles, senão a gente não vai conseguir produzir figo. Então, por ver esse lado aqui, ó, né? Que ainda não, só foi roçado um pedacinho desse jeito. Aí aqui do outro lado, que também tem amore e figo, né? A gente já já roçamos aqui, ó. Tá vendo? Então vai ficar, ó, agora o figo aparece vai ficar só os pés de figo, ai gente dá um aperto, dá uma dó, dá um aperto no coração, tem que tirar essa zamora, mas como a gente tem um outro plantio, lembra que no outro vídeo eu falei que é esse plantio aqui, é um plantio que já tem mais de 13 anos, né, e a gente tem que estar tá com um plantio novo de, de dois anos e tem um outro de um ano então, a gente tem bastante amora, né? Aí a gente achou que ia dar certo botar o figo aqui entre essas amoras que já estavam bem mais velhas, né? E que mais uns dois anos elas já não iam estar mais por aqui. Mas a gente teve que tirar antes, porque senão a gente ia acabar perdendo o figo, entendeu? Aí vai ficar assim. Agora a gente vai limpar. E aqueles eram os ponta que a gente tinha colocado entre os pés... De amora para segurar, né? Você se diz assim: ah, mas não podia esperar, né? Esperar colher toda essa amora para depois fazer isso. Mas aí ia, ia complicar pro, pro figo. A gente ia ter perda no figo. Tá bom, gente? Ó, porque olha aqui, ó. ó tá vendo? O figo já tá vindo. Já tem uns, uns frutinhos pequenos já. Tá bom? É isso, gente. A gente vai mostrando o que a gente tá fazendo aqui no sítio, né? Porque a gente produz para não é um... uma produção pequena. Então, tem que ter dar umas prioridades em algumas coisas. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve e ajuda a gente aí. Deixa o seu like. Deixe seu comentário Tá bom? É isso, gente Agora Tem que limpar Tudo aqui E mola pra frente Vamos que vamos Vamos ver se tem mais figo aqui Já vindo Ó, isso aqui tudo a gente vai ter que Né? Capinar Pra deixar ele no limpo, assim, por perto, assim, no limpo, pra você, para ele vir com mais, mais saúde, né? Mas, ó a diferença, que já tá. Agora vocês veem, a gente não tava enxergando os pés de figo. Agora a gente já enxerga. Beleza, gente? Então, compartilha aí, se você gostou do vídeo né, deixa o seu like, beleza? Beijo, fiquem com Deus. Olha aqui, gente, <risos> um, dois, três, quatro, tá vendo, gente, por isso não dá para não dava para esperar mais não. que bonito que estão esses pés aqui, ó. Lindo. Nossa, olha aqui. Ó, tá vendo? A gente nem enxergava isso aqui, ó, por conta da amora. Será que quebrou? Não, não quebrou. A amora que caiu em cima. Olha, gente, tudo grande esse aqui, ó, dá pra fazer em calda já quando ele tá nesse ponto desse tamanho ó, a gente nem tava enxergando isso aqui por conta da amora olha só talvez eu consigo tirar aqui eu tô sem luva tem que ter luva pra mexer com essa mora Bonito, né? Lindo. Isso aí, gente.